Dale, rapaziada, tamo quase chegando a 1 um milhão de inscritos aqui no nosso canal da PEN Se tu puder dar aquela moral, tamo junto, hein? Se inscreve aí! Vou lançar um Chaco mid aqui, chat Um Chaco Mid é interessante, não é não? Propne <tune> abnissime uma... tá... ou era Chaco, ou era Timo, ou era Remer. Vou lançar um Heimer tá. um Heimer tá. Cara, o meu... A tá tão ridículo Que o cara pode legit ignorar a maquininha no começo do jogo e não toma dano <risos> Alright, sim, vamos nerfar o Hammer, cara. Tô de barreira, chat. Eu tenho quase zero pressão de kill, mano. Mas tá suave. por causa dessa barreira. Não dou dano nenhum, cara, basicamente. Não dou dano nenhum, chat. E ela se revolveu. Ignite que ela tava morta, por exemplo, tá ligado? Entenderam? Porque ela tem Ignite, eu tenho TP. Eu tô full HP. Ela não. Ele tá por meu é de queira. Boa. Amora na rio. Amora Ah, mata os dois, velho. Eu não tô nem aí, cara. Vocês estão Eu não tô nem aí. Ah, não quero dar TP nisso, velho. Era pra dar. Era pra dar, mas não dei. Sou reservado. Oh! Oh! Oh! Boa, oh, Dizão. Jogando só o Fino, meu querido. Porque você não vai embora. <risos> <risos> <risos> Ih, aí não. Não, aí, aí me detonaram, pô. Acho que isso. mas tem que me prender, tem que seduzir ele é ruim e me sembra só de spawn, por segundo de amor oh. Na calma, na tranquilidade, yeah. na elegância. Oh, velho, não cobrou a bota, Que eu quero o meu item mais rápido possível. Eu concordo que a bota teria um spike maior agora, meu caro amigo. Uma boa análise pelo senhor. Mas eu quero o meu item mais rápido, possível, entendeu? Mas sim, a bota seria uma vai mais forte. O senhor está certo em me perguntar. A Acal, <risos> não é assim que faz mano, galera. <risos> Leio, Play. Play. Óbvio que vai dar ruim, rapaziada. Vocês são burros demais, né, cara? É óbvio que vai dar ruim, velho. Meu Deus do céu. Quem que me prender? Tem que seduzir. O GP como é que chega flechando e dando ult. Ah, vai ser, eu Ai, que cara bom! Ela me traiu Mata ela Obrigado. Todos que me traíram Merecem a morte Esse dirk é muito né chat Eu vou entrar pra cá Pra ficar longe da Kali mano Aí eu boto as maquininhas, obrigo os caras a botar na minha maquininha e geral morre, velho. Mas os caras não tá fim de apertar R, não. Gente, pode usar seus, suas habilidades, tá ligado? Elas voltam. É. É isso. Eita, GPzão. Aparentemente os homens não deram certo, né, titio? <risos> GP quando tá estivando o cara mamando 30, 40 de farm atrás e 5 barricadas? Caralho. Shivando é boa, né? Eu acho. Batalha, top de Cara, olha que pai jogar contra o Dihra, mano. Imagina se fosse a porra de um Fiddle, tá ligado? Isso ali é bem pior. Olha que paz. O GP que completamente o top, mano. É o que parece. É, basicamente o inimigo desistiu de jogar, chat. <risos> Ai, my bad. Eu quis maximizar o bagulho, velho. Como que graça é esse boneco fraco? Porque o boneco tá muito fraco, amigão. Só isso que eu falo, velho Você não tá vendo o quanto que eu tô cagando na cara deles Em termos de gameplay Eu tô desviando de tudo, tudo, acertando tudo, velho Agora eu já tô forte demais, mano Agora eu tenho o luxo de errar os bagulhos Só botar o quezinho, agora Mas se eu não jogo assim, eles pegam uma kill Eu viro a putinha, entendeu? É bem complicado, bicho Então, gente, eu sou um reimerdinger Posso sair do mid, velho Eu posso, mano Acho que eu teria feito umas ônibus. Outro take. O Charme antes isso é beijo, velho Não, eu morro Eu morro porque eu não consegui me mexer, velho Como que eu não consegui me mexer, mano? Sim, eu tomei CC, mas, né? A diferença bota pra isso, caralho Eu tenho vida e MR, mano Como que eu morri nessa play, cara? Caralho, velho Mesma coisa, chat Não era pra morrer A minha maquininha que eu coloquei aqui Irritou alguém na Liandres O trash me rucou pra torre E eu apanhei 540 Não era pra morrer ali, mano My bad Ih, morreu os dois, amigão Caralho, mais 151 do Triunfo, mais 215 do riptor, velho. Miau! <risos> mano, porque as máquinas do Hammer são tão cores quanto o bicho da jungle, velho? Olha meu W, meu W não mata nem a galinha pequena Olha isso aqui, eu tô forte pra caralho. Eu tô forte pra caralho, eu concordo, eu tô forte. <risos> Olha esse. Ah, mano, vai tomar no cu tu que fala que o Hammer é bom, velho. Vai tomar no cu. Reimer na jungle, Jukera. Pô, oh, meu cria. É porque você deve jogar igual uma puta contra a eu acertei. Se você apanhar no começo do jogo pra tentar counterar ele no controle de Wave e depois dar uma win, velho, trocar vida por vida, você ganha dele, mano. Porque ele está dando, mas demora muito pra ele estar dando dano, entendeu? Muito, muito, muito. Um a você sempre perde. No caso, o Remerdinga sempre perde. Jogar tudo safezão contra o um, Reimer, um, um, um mano, você só vai tomar, velho. É isso que ele quer, que você aceite e fique só tentando farmar. Ele pega 15 barricadas no boca. Mas se você for pra cima dele igual um louco, velho, trocar vida por vida, porra, dá tá bom demais, mano. Tá bom demais. Não tem sustento nenhum. Combater no D, velho. O cara tá cegamente em cima de mim. Ele matava o Alistar, mas ele quis me focar. Nossa, um hitzinho na minha maquininha da dano, hein, velho. Por cada build. <risos> tá bom, chat. Remenar hey, de né, mano. Remenar hey, man, é verdade. Cara, eu vou fazer Rabadão, mano. A melhor build que eu acho seria Zonet. 100%. Mas, Rabadão. Vai dar bom, velho. Isso nunca dá bom, velho. tá louzão eu tô fora perto aí fica fácil demais né bicho fui fui chat era para ter dado RQ mano esse foi o troll tá ligado Será que deu bom mas era RQ Acho que movimentação de oqueira! Que excepcional o gameplay! Ai, ah, ele tem esse metal Aqui foi típica coisa de solo kill, velho. Depois você leva o inibidor aqui no mid e virar mano. Viraram total, até a vagabundo morrer. <risos> Caralho. Mano, vou explicar o dano pra quem não tá entendendo, velho. O Pitor, espada do rei. It End Os três itens são on hit O que é on hit? Mano, o seu auto-ataque se beneficia, tá ligado? O Q da Shanna se beneficia E além disso, daqui aqui é porcentagem de vida máxima Isso aqui é porcentagem de vida máxima O E da Shivana também aumenta a porcentagem de vida máxima que ela dá no alvo Aí que vem o segredo O cara já dá em um auto-ataque muita porcentagem de vida máxima do, do alvo, certo? O que deixa roubado é que o Q dela, ela dá dois auto-ataques ao mesmo tempo E se eu não me engano, na forma de dragão, ela dá três auto-ataques ao mesmo tempo Então, tipo assim, isso sai três, cara T'as quoi